Galera, sério, eu não sei como começar esse vídeo. Eu tô muito emocionado, eu tô quase chorando aqui. Eu e a Thaís estamos aqui. Na, na verdade o presente não é nosso, mas é como se fosse nosso, né Thaís? Uh -huh. Hoje, como vocês viram no título, eu vou dar um presente de 200 mil reais para o meu pai. Thaís, imagina isso, cara. É, é, é demais, né Thiago? Cara, tá passando muita coisa aqui na minha cabeça, galera. Muita coisa aqui, ó. Eu não sei nem como expressar, nem como fazer esse vídeo aqui, mas como vocês sabem, a gente mostra toda a vida nossa. Galera, hoje a gente vai dar um presente pro meu pai, que ele precisava muito, né, Thaís? Uh -huh. Ele precisava muito. Meu pai tem uma empresa e eu já conto o que é, isso Não sei. Meu Deus do céu, cara. Vamos mostrar? Aham. Uh -huh. Mostra ali, depois eu conto, Thaís. Esse é o presente novo do meu pai, cara, eu vou dar um caminhão para ele, cara, um caminhão costelete, um 15 180. mano, você tem noção, Thaís? Demais, né, Thiago? Cara, eu tô muito emocionado, meu pai tinha um invequinho, um Daily 73, eu vou ver se eu acho alguma foto, coloco aí para vocês verem, era um caminhãozinho bem velho, e ele viaja muito, ele tem a fábrica dele lá, e ele tem que ficar indo para São Paulo, levar mercadoria, e o caminhão sempre vivia quebrando, e toda vez que ele falava que ele ia viajar, a gente ficava com o coração na mão, né, Thiago? Porque o, o caminhão era muito antigo e quebrava muito. E apareceu a oportunidade, cara. Deus tá comprando esse caminhão aqui pra dar pra ele. É, na verdade, eu fiz um negócio. Deu muito certo, cara. Deus abençoa muito, cara. Obrigado, Senhor. tem que agradecer primeiramente a Deus, uhum. né? Deus abençoa muito. Eu tinha aquela AS 10 Como vocês sabem, que a gente grava com a AS 10 Nossa, eu amo aquela caminheta demais. Amo demais. E... O meu pai pediu para me levar o caminhão dele, esse Iveco, para poder arrumar. Tava com problema no freio. E eu peguei, fui o caminhão, peguei o caminhão para poder levar para ele, para arrumar, porque ele tá bem corrido lá na empresa. E apareceu a oportunidade, o cara vendendo esse caminhão. Você e já tava falando com esse cara, já né? tava falando, já tava negociando, é... sem contar nada para ninguém, galera. E o cara pegou, viu o caminhãozinho, ele falou: eu pego. E ainda faltava muita grana para poder passar para ele no. No valor do caminhão, esse caminhão que vale 200 mil reais, galera, é muito dinheiro. E ele pegou e falou que pegava a minha caminhoneta, a S10. A caminhoneta que a gente usa pro nosso dia a dia e para uhum. poder gravar, que era do canal. Então deu tudo certo, que ele pegava aquele caminhãozinho, né, Thiago, do seu Sim. pai e pegava mais a caminhoneta. E hoje o Thiago falou pro pai dele: Não, eu vou sim, pai, arrumar o seu caminhão. E já foi lá, fez o negócio. Já peguei, cara, ele nem sabe, ele tá achando que eu peguei o caminhão para poder ir arrumar. E o cara pegou a, a, o caminhão dele, pegou a caminhoneta, voltei um pouco de dinheiro e tá tudo certo, cara. O caminhão tá pago, o caminhão é dele, cara. Já só ele no cartório, o caminhão é dele. Você acha que ele vai gostar, cara? Nossa, mano, você acha que não, cara? Eu <risos> acho que ele vai ficar louco, velho. Ele vai ficar louco. A gente tá com sonata agora, galera. A gente tá, tá, tá aqui, com sonata. Ó. E a gente tem um outro carro, que é o Aircross, que a gente vai começar a usar para poder ir para as lendas até, se Deus quiser, o dia da manhã eu conseguir comprar outra S10 para mim, se Deus abençoar, Se Deus quiser, logo, eu né, Tiago essa caminheta, gostei muito, cara, mas... Era e fazia muitos anos que a gente estava com ela, né? Eu acho que o meu pai precisava mais do que eu, se Deus quiser, eu vou conseguir, Deus vai me abençoar, eu vou conseguir comprar outra para mim o dia da manhã. Mas hoje, o presente é do meu pai, eu vou lá buscar ele, ele está lá na firma, eu vou lá buscar ele e falar que o caminhão deu problema. Você vai falar que você estava de test drive com o caminhão, que você, foi, você saiu para ver se tinha consertado e quebrou, que você é, tinha comentado? Eu, coisa, eu não sei nem como que eu vou fazer. Porque a gente está num jardim, pessoal, no fim da cidade, aqui no jardim, que não tem casa nenhuma. Ou, ou a gente venda ele e fala que vai fazer uma surpresa. Ah, eu não sei, cara. O que, que você acha? Talvez se a gente vendar ele, falar, pai, eu tenho uma surpresa pra você, só que vou ter que te vendar. E nós traz ele vendado aqui. E depois manda ele ver. Pode ser. Pode ser, eu acho que vai ficar da hora, não vai. Você que sabe, eu tô tremendo aqui. Cara, eu tô tremendo, galera. Eu tô animado demais. Vamos lá buscar meu pai, Carol Ó, por favor, deixa muito like, muito like. E eu espero que vocês fiquem felizes aí por mim, por essa conquista do Eu estar dando esse presente pro meu pai. E logo, logo, nós né, arrumamos outra para as lendas, né, amor? Logo, logo. Deus vai abençoar nós. O importante é que tá aqui. O presente do meu pai, tá paco, tá aqui. Gente, e é a coisa mais linda, depois Sim, a gente, gente vai mostrar. Vamos... Depois a gente mostra mais detalhes, né amor? Cara, Mas é muito bonito, bonito gente. Olha que caminhão lindo, velho. Tá? que coisa mais linda, mano. Bonito, ele né? vai ficar louco, velho. vai ficar louco. Bonitão. É. O dia da manhã ele vai ter que colo... ele vai ter que precisar colocar um baú nele. É, porque ele o dele carrega é baú, as coisas, né? Só que depois põe, depois a gente vê isso, galera. Vamos lá buscar ele? Vamos lá. Ó, deixa muito like, se inscreve no canal, bora lá fazer essa surpresa pro meu pai. Chame meu pai, aí. Que que tá você tremendo, Thiago? Oi, vou dar um pulinho ali comigo, ali, rapidinho. Tá ocupado, hein? Então fui levar o caminhão lá pra mexer no freio Pronto. e deu um probleminha ali. Aí tem que ir lá pra, pra ver lá certinho. Mas um deu problema no disco, as coisas lá. Acho que o caminhãozinho é difícil, né? Pra uma peça dele tem que pedir O cara tem que fazer pedido aí. É então. Aí ele falou que era chamar você pra tipo ir lá, pra você ver lá certinho o que, que é. Mas no Vai ter que ligar pra aquele cara demais, né? Pede peça lá. O problema no disco, claro que era para levar o celular para você ver. Vai, antes Só que é o seguinte, eu vou ter que te vendar. Eu tô até gravando aqui, ó. Eu tô até, tô até gravando. Vixe, já viu tudo que é trollagem. Não, não é trollagem, não. Pode vendar você? Fazer o quê? Né? <risos> pode confiar, <risos> pode, Cê pode Cê confiar. certeza que ó, é A blusa do Cauê. Tô... Tá vendo, não, né? Vendo. Não é pra ver. Não. Com certeza que é trollagem. Não. não é trollagem, não. Vocês é... dois, dois não, não podem me nada. Vocês só vêm foi um trollagem. Vai... É isso aí, vocês acham que é trollagem. Não é, não. Confia. Você vai gostar. Hum. Aí depois nós vai lá ver o negócio do, do, do caminhão que deu problema. Vai ver se vocês concluam o aqui já. É? Yeah? É. Yeah. Não é trollagem, não, né? Não. Eu acho que ele vai gostar. Eu acho que vai gostar. Não. Pode vir. Não é trollagem, não. Não vou pular sem rasgada, não. Vira pra cá, Ó, pode tirar a venda, não olha para trás, Aqui. esse é o seu presente novo, esse caminhão é... É verdade. Você nunca mais vai ver aquele caminhãozinho, esse caminhãozinho é seu. Você está brincando, cara. Pode é ver, o caminhão é, é verdade, o caminhão é seu. Nossa, cara, Meu, o que, que você acha? A chave está aqui. Rapaz. Rapaz. Rapaz, Nossa, é seu. rapaz. Entra lá, Thiago, do outro lado. Rapaz, que maravilha, hein, cara. Tava precisando? Deus me livre. Tava, tava precisando isso ter... Aquele seu tá caminhão com... tava dando muito problema, né? Tava dando muito problema, um caminhãozinho pequeno, mas é O que, que Rapaz, você achou? Nossa Senhora! Esse... Você está brincando, é sério mesmo? É sério. é sério, ele é seu. Nossa, cara!